E aí pessoal, World 0 na área, beleza galera? Seguinte mano, trazendo hoje esse jogaço aqui, o Combat Square mano Esse jogo que está sendo desenvolvido pelo estúdio A33 Que são de ex-desenvolvedores do Counter Strike, exatamente mano Você não tá ouvindo... É Coisas não, é do mesmo de, dos ex-desenvolvedores do Counter-Strike, tá? E ele foi, está, na verdade, sendo desenvolvido na Orion 4, que é a engine mais top que tem no mercado hoje, tá galera? Então, o que a gente pode esperar são gráficos muito bonitos desse jogo. Além do mais, vale ressaltar que ele está em soft launch, tá galera? Então ele só funciona na Singapura. Então para você jogar, você vai ter que acessar o link da descrição, tá galera? E fazer download pelo APK Pure. Primeiro link da descrição... E se você quiser também usar o VPN, você pode, né? Eu vou deixar o link direto da Google Play aí. Então, é, aqui é o menuzinho e tal. Pelo que eu percebi, ele é no estilo CF, tá? No estilo Crossfire, que pra mim já é um estilo batida aí, né? Todo, todo mundo vem com essa proposta aí de ter um jogo no estilo Crossfire, Point Blank e etc. Mas vale a pena testar o game. Então, no caso aqui eu já passei da fase inicial lá, apresentação, e agora vamos ver aqui o um multiplayerzão aqui. Então, aqui tem os modos, ó, team death match, demolição, zombie match, é, X1. E alguns outros aqui, né? Vamos no Team Deathmatch aqui, ele vai procurar, lembrando que se você estiver curtindo esse vídeo, não se esqueça de deixar o gostei, avaliar, dar aquela fortalecida, tá? Vamos tentar bater a meta aí de 300 likes, meu. Então, enquanto tá carregando aqui, enquanto eu vou falando, já lasca o dedo no like aí para fortalecer. Se você não é inscrito, mano, inscreva-se no canal e ative sininho para receber todas as notificações, não ficar de fora de nenhuma. Eu vou fazer um pequeno corte no vídeo aqui e já vou puxar. Então começamos aqui, ó, vocês podem ver que o ping tá altíssimo. É justamente por estar no servidor da Singapura, né galera? Então vamos lá, ó O gráfico tá bem bonito A faquinha aqui, ó Eita caramba, já tá... os caras já estavam aqui na frente, mano Eu nem vi, eu falando com vocês, olhando os gráficos Vendo a animação da faquinha Nem prestei atenção nesse detalhe Tirar o AutoFire fire aqui, né? Que eu odeio esses AutoFire. fire Vamos, vamos, vamos Aqui tem uns botões tradicionais, né, galera? Nossa, eu não sou acostumado com esses... Esses jogos assim, não, mano. Opa, parece que... Parece que temos um Cherokee Homes aqui, hein? Vamos lá, vamos tentar fazer uma partida no mínimo decente. Nossa, mano! Ah, eu vou deixar o auto-file, porque... Tá bem estranho esse botão aqui. Eu não identifiquei personalização de Rude, tá, galera? possa ser que eu não tenha prestado atenção, mas é, eu não identifiquei. Aqui no menu tem só as configurações de, ah, é de sensibilidade, mas agora que eu vi ali tem outras configurações adicionais. Mas beleza, vamos aqui com o default aqui, só para fazer a apresentação do game para vocês. Tenta ir aqui pelas costas. Aqui tem um botão de pular. O gráfico tá bem bonito. Tá bem bonito. Ó. Caraca. Ah, matei um. Pelo... Por causa do servidor. Meu Deus. Troca, troca. Aí. Por causa do servidor tá na Singapura. Então tem um... Um redping gostoso, né, galera? Tem um redping... Delicioso Ó Então é bem ruim mesmo de matar, né? Devido ao Red ping. Mas o jogo tá compensando, né? É... Tá bem bonito mesmo Tá bem bonito Então vamos ver aqui, ó Tentar dar uma encurralada aqui nos nego Patiou Eita, era pra eu chacinar aqui, hein? Caraca, velho Falta 40 segundos pra encerrar a partida. Então, galera, se você, mano, curtir esse jogo, curtir o vídeo, não se esqueça de avaliar, deixando o seu, o seu gostei aí. laquei o vídeo. Ah, eu sempre esqueço que, né? Acostumado com o Modern Combat 5, que o reload é lá em cima, meu. Ah! Spawn aqui. Pega. Pega ele. Pega ele. Será que virou o spawn? Aqui, eles estão aqui. Ah, pensei que ia conseguir pegar. E acabou, perdemos. Deixa eu ver, nem deu pra ver minha frag. Vamos ver se vai aparecer aqui a frag conectando ao servidor. Então é isso, galera. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, não tô achando aqui. Bom, não consegui me identificar aqui, mas beleza Galera, é isso, tá? Esse é o Combat Square Ele ainda tá em desenvolvimento tal, então é, vai precisar de algumas melhorias e tal Mas a proposta do gráfico tá bem bonita Vamos dar uma olhada aqui no menuzão, ó Aqui tem o um dispositivo, né? Questão de qualidade, ó O meu tá 45 FPS no médio, foi o que puxou default e deixei Aqui, ó, dá pra customizar o HUD, tá? Então, eu falei besteira, é notificação, é, conta e é, ajuda. Então, é isso, galera. Vamos dar uma olhada aqui no loadout. Bem parecido com o Crossfire, porém, são dos ex-desenvolvedores de Counter-Strike e Molecotes. No mais, é isso. Tamo junto. Valeu, falou, eu fui.